Essa é uma alteração necessária no relatório, porque senão Vossa Excelência vai ter que devolver o relatório. Veja o regimento. Observe o artigo 202. Observe o artigo 126. É uma sopa de que você o não é utilizou, não é Vossa Excelência de ordem. pode escutar a minha questão de ordem? Ou tem que intervir todo o tempo? a dentro da questão regimentada, não é questão do relatório. o Presidente, Vossa Excelência está tirando o meu tempo para discutir com uma simples deputada. Está correndo o Relator! Tempo. É. Você Vasilis só quis atrapalhar minha fala, né, presidente? Mas relator. A questão de ordem é dirigida sempre ao presidente da comissão, não ao relator e a nenhum membro relator. Humano. Então não cabe. Não cabe questão de ordem dirigida ao relator ou a membro da comissão, apenas ao presidente. Não, não, não, não. cabe. Não vou deixar tumultuar os trabalhos. Não vou deixar. Não, vou deixar. Não começarão a vir aqui na frente, não permitirei isso. Não permitirei. Vocês falam de liberdade de expressão e processo Danilo Gentili. Então serve para os outros e não para vocês. Não deixa não. Presidente. Questão de ordem, presidente. Sou presidente. autoridade aqui. Chave Com o médico, chame o médico a é Maria do Rosário. Não, não se intimide. Não permitirei. A questão de ordem é a mim, não é o relator. Sentar-se. Peço à mesa que acione o um médico, que a Maria do Rosário tá abalada. Não se intimide, senhor presidente! Por que favor, é torne, presidente. Por favor. Não se intimide, senhor presidente! Reaja com o regimento, senhor presidente! Não se intimide, senhor presidente! Não aponte o dedo para mim porque eu não sou moleque! Sentem-se, por favor! Sentem-se, controlem-se! Não se intimide, senhor presidente! Vamos com o chamar o médico, senhor para Maria presidente. do Rosário. Chame o médico, presidente. Reaja com o regimento, isso, senhor presidente. Olha a ordem! Por favor! Vique, vamos respeito, sentar! Tô apelando! Chame o médico, o presidente! Chame o médico! Isso tá ensaiado, seu presidente! Chame o médico! Chame o médico, o presidente! Deputados, vocês não conseguirão me tirar do sério! a ensaiar! Chame o médico, o presidente! Cuidado por fazer muita pressão lá, que é o que elas querem. Aí, oh, ah, tá. Agora! Aê. Vamos trabalhar! Vamos. Bora sentar -se. senhor presidente. Peço então. Reaja com o regimento, senhor presidente. Retomo o pedido de questão de ordem. É para comissão eu de ética. Com Bora sentar, não é entendi. essa bagunça. Presidente. Presidente. Isso é para comissão de ética. Não dignifica o parlamento. Vamos sentar, não entendi. Isso é Vamos comissão sentar. de ética. Primeiro eu esclareço que jamais. Jamais pretendia, ao me dirigir ao relator, qualquer desrespeito à vossa excelência. Não há desrespeito regimental, deputado. Mas agora agora, vossa excelência me escute, pelo menos pelo tempo que eu tenho. O contexto político em que essa decisão está tomada, está sendo tomada, é de censura, de impedimento de informações sobre o tema da Previdência. Já começamos um regime de exceção e a democracia agoniza no Brasil. Eu preciso dizer também aos professores e professoras que cuidam das crianças e ensinam e atendem, que estão sendo tão atacados por este governo, tão atacados contra a liberdade de expressão e de cátedra, que querem aqui impor não apenas mais tempo de contribuição, mas que desvalorizam o tempo de sala de aula e de aulas.